gente, eu sou a Zoe, quem participou do Escola da Vida viu que eu fui a ganhadora do concurso de Youtubers e ganhei uma série aqui no canal Todo Mundo, eu tô muito animada com essa série e agradeço muito a equipe que me escolheu, que votaram em mim pra ganhar o concurso Então, o primeiro vídeo da minha série vai ser pra vocês conhecerem um pouco mais sobre mim Então esse é o 5 fatos sobre a Zon. Vamos lá Primeiro fato Eu tenho 14 anos Eu faço aniversário no final desse mês Eu ia ter uma festona de 15 anos, né? Daquelas que todo mundo faz Só que aí o coronga acabou com a minha festa Segundo fato, eu gosto muito de gatinhos. Eles são os meus bichinhos preferidos. Terceiro, eu tenho ansiedade. Até faço terapia, mas é uma coisa muito difícil de lidar. Até faço. Terceiro fato, eu tenho ansiedade. Até faço terapia. Mas a ansiedade é uma coisa muito chata. Eu tenho muita dificuldade em lidar com isso. Principalmente por causa dos meus pais. Eu acho que eles não me entendem, sabe? Eles trabalham muito pra sustentar meus irmãos. Mas eu queria que eles me ouvissem mais. Ah, e quarto fato. Eu tenho dois irmãos. O Max e a Julie. Eles são mais novos do que eu. E de vez em quando eles enchem o um saco. Mas... Gosto de brincar com eles Quinto fato Eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer Mas minha tia Marcia tem me ajudado muito com essas coisas Ela é uma tia incrível E já me falou algumas coisas legais sobre Jesus As mesmas coisas que falaram lá na escola da vida naquela semana Eu acho que eu vou dar mais atenção pro que ela fala agora Bom, esses foram os cinco fatos sobre mim eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem acompanhando a minha série aqui no canal Todo Muda. Até o próximo vídeo. Tchau!